despesa polêmica, despesa de impulsionamento. Muitos candidatos tiveram muito problema nas eleições de 2018. Problema maior de documentação e a carga que era feita, uma atrás da outra, sem esperar que aquela carga de impulsionamento se cessasse, exaurisse, antes de fazer uma nova carga, um novo disparo. Isso ia gerando valores que depois não batia com a nota fiscal emitida e o valor que vocês tinham contratado pago. Na hora da análise, esses documentos, boletos, notas fiscais, recibos, chegavam inclusive em momentos lá na frente, às vezes até depois da prestação de contas em alguns casos, e aí vocês tiveram bastante problema. Então, a dica de ouro é, cuidado, pode usar fundo público para isso, mas tome cuidado na utilização, porque se houver irregularidade, o valor considerado irregular vai ter de ser recolhido para o Tesouro Nacional. Não esqueçam de não fazer disparos sucessivos sem serem exauridos, controlem direitinho esse impulsionamento, que é uma excelente ferramenta, para os candidatos trabalharem nas eleições e vocês vão poder usar dessa oportunidade aí com excelência. Se por acaso sobrar recursos no impulsionamento, se não for utilizado totalmente aquilo que foi contratado, isso agora já consta na legislação que é, é sobra de campanha e tem de ser recolhida.